Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu quero falar com vocês sobre depressão, ansiedade, angústia. Hoje nós falamos do medo, colocando como justificativa o que? A quarentena, a pandemia e principalmente a questão financeira. Econômico, financeiro, o desemprego, como que vai ficar e essa volta como vai ser. Sempre precisamos ter algo justificando o medo. Só que o medo, se vocês analisarem bem, ele não tem coerência, ele não tem explicação. A explicação é sempre algo momentâneo. O momento é esse. Nossa, eu estou angustiada, sabe, Armin? Eu estou muito preocupado, eu estou muito preocupada. Isso está me dando aflição, está me dando depressão, está me dando agonia, está me dando ansiedade. Eu já nem sei estar tá misturando uma série de sensações que eu não estou conseguindo decidir. Mas você observou o seu pensamento? Quer dizer, de repente você coloca sensações que você já teve várias vezes. É uma coisa que vem constantemente com você, mas você não qualifica. Ou quando você qualifica, você vai justificar com uma ou com outra coisa, outra situação. E hoje a situação é essa. Esse momento, ele não está pedindo isso para você. Esse momento não é um momento para você ter tanto medo. Né? Aqueles medos que ficam te abstraindo e te forjando e te tirando de um momento único. Onde você está com você. Onde você está convivendo com pessoas que você raramente ficava o dia inteiro. Onde você está convivendo com seus filhos que você só via de manhã e à noite e eles ficavam a, a maior parte do tempo lá na escolinha com outras pessoas. Então eles não tinham uma relação de pai e mãe com você. Tinham, lógico, a intensidade de quando chega a noite se encontra, tudo isso. Mas isso aí é um pouquinho de balela, né? A gente fala assim para não dar um mal-estar e nem sensação de culpa, de cobrança em ninguém. Mas na realidade, analisa com quem você convivia e conviveu durante anos com desconhecidos com desconhecidos que faziam parte de um mundo financeiro, com desconhecidos que faziam parte de um mundo educacional, com desconhecidos com amigos, colegas que faziam parte de um mundo acadêmico, com outras pessoas que não participavam do seu teto. E hoje, você está com essas pessoas e continua com medo porque você não está com você e justifica tudo isso pelo medo, isso nós chamamos de falta de confiança, falta de confiar em você e saber que você vai poder estimular e, e, e decidir o que você vai fazer ou deixar de fazer a hora que a quarentena terminar se você é um empresário e vai abrir tua loja é um comerciante, desculpa, vai abrir tua loja e não vai entrar ninguém você vai compreender que aquele momento não é o momento de alguém entrar para fazer uma compra sendo que ele está na mesma situação que você se de repente você vai se ver invadido na rua por aqueles colegas que Sabe? Que não vão te dar aquela aceitação que a sua família te deu durante um bom tempo, enquanto ficaram juntos. Você vai estranhar. Então, o medo, na verdade, ele está sendo justificado hoje. A depressão, o medo, essa coisa irracional por uma situação muito mais financeira do que de outra coisa mas, enfim, se der uma tossida é porque está com corona, se der com... tudo isso é o um medo e eu pergunto, aonde você vai chegar com isso? né? no que que isso vai te acrescentar hoje? dentro de uma expectativa de vida futura que você desconhece você conhecia a situação atual? não não veio de repente? Veio. Tudo que você planejou para o amanhã, ficou só na ilusão? Ficou naquilo que a gente chama de maia, que é ilusão? Não aconteceu. E a tua frustração te gerou esse medo, porque aquilo não aconteceu. A culpa do outro te atingiu e aquilo não aconteceu. A tua auto-reprovação diante do que você deixou para trás, futuramente não veio para o presente, que você queria correr para pegar, mas você não correu para frente, você estagnou. Então, hoje você chama tudo isso de medo e de depressão e de preocupação e de não sei o que, de instabilidade. Quantos anos você tem de vida? O que você desperdiçou disso? E o que você desfrutou? O desfrutar é viver a vida, é viver. Ai, mas Armin, não posso viver sem me preocupar. Então se preocupa e vai resolver agora. E vê onde você vai chegar. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai chegar na autodestruição. Você vai conseguir acabar com você. Agora, ninguém está pedindo para você se conformar. Porque o conformismo é, né, é uma tapeação muito grande. É você esconder a frustração. É você esconder as características, né? aquilo que caracteriza o medo em você. Cada um com os seus com os seus traumas, seus, seus bloqueios, cada um com seus pensamentos irracionais, querendo racionalizar o que é irracional. Eu não estou dizendo irracional de um animal, eu estou falando do irracional humano. Está vindo à tona. E eu pergunto, no que isso vai te levar? Aonde isso vai te deixar? Em nada. Vai acabar com outra doença. Vai acabar dando mais problemas, porque o emocional, é, ele é muito violento. O emocional somatizado, ele provoca pânico. Ele provoca uh, sensações de desespero. E para quê? Eu vou dizer para você uma coisa, você vai ver a hora que acabar tudo isso, o quanto, no início não, você vai ter um impacto, mas em seguida você vai falar, valeu. Valeu por tudo que eu aprendi, que bom que eu pude viver o 2020. Que bom que eu pude experienciar um momento que eu acho que foi um dos únicos, né, de um milênio para cá. Não estou falando da fase da febre da, da gripe espanhola, nada disso, porque isso foi global. Você vai dizer, poxa vida, eu dei tanta importância ao que não tinha importância e eu deixei de dar importância para o que realmente valia para mim. Eu não conhecia a mim, quem dirá, a quem convivia comigo, eu pensei que eu conhecesse. Eu conheci o senso de irritação em mim, eu conheci o senso de raiva, eu conheci, eu conheci tudo aquilo que apavora e leva o medo. Mas hoje eu estou convicto, eu estou convicta de que a vida continua. E eu faço parte da minha vida. E isso ninguém vai tirar de mim. Eu também tenho os meus conflitos, sensações que eu vou dizer agora que você pode vir a ter, porque essas sensações não só eu tenho, tive, como várias pessoas que eu atendo têm, ou tiveram. A, a sensação de que a tua cabeça é uma, do pescoço para cima, e o teu corpo, o teu interior é outro. Sabe aquela sensação que você está dividida? Que você está dividido. Parece que a cabeça vai para um lado, o corpo vai para o outro. Uma desarmonia total. Aquilo vai sufocando o peito. Ou você tem a sensação que vai explodir, ou que vai entrar, se afundar. A cabeça fica turbulenta ela fica assim, aquela tontura interna e os pensamentos desvairados, os pensamentos contínuos os pensamentos que se confundem e cada um deles vai provocando em você uma, uma sensação de dor, de alívio de pressão, de paz são sensações variadas, às vezes em menos de duas, três horas tudo isso é um conflito interior que hoje você está podendo perceber. Olha a oportunidade que você está tendo. Pessoal, vocês vejam bem, nós temos duas situações para escolher, ou você piorar ou continuar desse, ou melhorar. O que, que eu costumo fazer quando acontece isso? Né? fazer com você, o que eu fiz comigo, o que eu fiz já com várias pessoas, um trabalho onde nós vamos acessar o nosso subconsciente. E como que nós acessamos o subconsciente? À medida que eu converso com você, eu chego lá e eu percebo exatamente os pontos que você desconectou naquele momento e precisa reconectar. O que que acontece? Você faz a ligação desses fios novamente, eles estão, porque vocês vejam bem, os próprios... O nosso neurônio, ele se autoliga, ele se regenera, né? As nossas células são regenerativas. E quem dirá dos nossos neurônios? Porque senão pessoas que tiveram sérios problemas, elas não, não, não teriam o restabelecimento, mesmo que durasse um pouquinho mais de tempo. E é isso que eu faço. Só que nós fazemos isso através do... Registro da memória celular, onde, como eu disse anteriormente, eu ativo o seu subconsciente, canalizo, explico para você, percebo as situações que desencadearam e fizeram com que o que tivesse de mais, de mais dolorido, de mais, sabe, mais traumático mesmo dentro de você viesse à tona. E vamos resolver tudo isso você vai vir uma pessoa, vai começar de uma forma e vai terminar você mesmo, resolvido, tranquilo, dinâmico, com foco, sem os medos, um pouco de medo, alguma coisa, sempre um pouquinho de angústia, alguma coisa vai dar, mas você vai resolver, você vai encontrar justamente aonde Ficaram, o que marcou, que determinou essas sensações negativas, principalmente da depressão, uh, sabe, dos hábitos uh, que se manifestam, das situações que se manifestam dentro de você e provocam esse mal-estar. tá? Então, para quem quiser saber mais, exercitar, voltar, a dinamizar mais com outro astral de fazer valer a pena essa passagem nossa aqui pelo planeta Terra e agora eu vou pedir para você compartilhe curta Vai lá, se inscreva, aperte o sininho e mande para os seus amigos. Divulguem mais esse, né, todo esse trabalho onde nós, nós divulgamos, nós falamos mais e podemos ajudar muito mais a todos, tá bom? Então sempre na paz, luz e harmonia com muita gratidão.